Tô chegando no trabalho agora, então, uh, hoje em dia foi um pouco caótico, bastante gente no parque, bastante situações diferentes que tive que aprender. Mas, em geral, bem de lugar. Último dia da Splash Mountain hoje, né? Uhum, último dia da Splash Mountain. Uh, eles vão mudar o tema da Splash Mountain porque o tema dela é um pouco polêmico. É baseado numa história racista, né? baseado numa história racista. Então, eles, por respeito, vão mudar o tema e vão fazer agora da Tiana. Vai ser, basicamente, a mesma mas o brinquedo, só que o tema, vai ser diferente. Eles vão fechar agora dia 23 e vão abrir daqui alguns meses, vai demorar. É um projeto bem longo. Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse o canal Lares e Lugares. E meu nome é Isabela. O Léo disse que esse continua sendo o canal Lares e Lugares. Tá, e esse continua sendo <risos> o canal Lares e Lugares. Pois é, então ontem a Bela chegou morta com farofa do trabalho, ela já descansou. Já foi pra faculdade hoje Dirigiu quanto pra ir até lá? Uma no hora no total buscar. foi mais de duas horas dirigindo Senhor Agora ela tá em casa descansando Vamos responder as perguntas que vocês fizeram lá no Instagram Sobre o trabalho da Bela E tem várias perguntas interessantes E não estão repetidas Vamos ver sem ordem, vou começar assim por por quem fez primeiro. Amansando de nervoso. <risos> Essa primeira pergunta é do Juliano Serqueado. Como ela lida com o clima, o calor? Fazem pausa uh, ou algum rodízio durante as apresentações? Então a gente tem um horário bem marcado do que a gente tem que fazer em cada atividade, cada hora do dia. E a gente sabe muito bem quando que a gente vai ter um tempinho para relaxar, para tomar água e tal. Mas eles são bem flexíveis quanto a... Por exemplo, ah, eu tô me sentindo um pouquinho mal Agora preciso ir backstage, que a gente chama, né? Que é pros fundos, pra tomar uma água Eles deixam a gente fazer isso Então no calor a gente consegue lidar bem A gente tem... Um... Eles dão pra gente, como é que é o nome daquilo? Sacolé, não é um sacolé, sabe? Uhum. Só que não é um sacolé, assim, é uma coisa que te hidrata É hidratante, não sei o nome daquilo E a gente vai ter que ir validando assim, vai aos poucos Cada tempo a gente toma Assim como no frio também, né? Uhum Conta daquele saquinho que tem lá dentro é. da, do bolso pra esquentar uhum. as mãos Então quando tá muito frio, pra começar que eles dão pra gente um monte de coisa Toca, uh, luva, um, cachecol e... Uma coisa que eles também dão pra gente, que é bem legal, é é um saquinho que quando tu balança ele, ele fica quente E a gente deixa dentro do bolso E esse saquinho fica quente assim, quente quente, que dá pra quase fritar um ovo E ele fica quente assim por um... umas 12 horas ou mais, e é pra te esquentar tuas mães Morre. <risos> <risos> mãos Ela chegou outro dia, num daqueles poucos dias que tava frio Ela tá assim, vestida, assim, porque ela é louca Não, cara. ela que é louca, Não, frio Não, Tá, eu tô morrendo de calor assim uh, Mas ela chegou numa num, das noites que tava bem frio E ela tinha trabalhado o dia inteiro E ela me deu aquele troço lá pra eu segurar na mão É bem quentinho, então deixa no bolso, coloca a mão lá As mãos ficam quentinhas, é bem interessante Eu não conhecia aquilo lá Chama Hand Warmers. Próxima pergunta da Aurélia Cíntia. Já teve que lidar com guests sem educação? <risos> Já, todos os dias. Todos os <risos> dias é uma nova história. Tem várias pessoas assim que. Um, eles estão tão concentrados em aproveitar, claro, né? que eles ignoram, às vezes, a nossa existência, eles literalmente passam por cima da gente, caminham por cima dos cast members, e claro, também os que não têm muita educação, que são desrespeitosos, que querem demandar coisa que, infelizmente, a gente não tem como ajudar, então é todo dia uma coisa diferente. Cri Carvalho, é trabalho temporário ou permanente? É permanente, é, é um contrato normal. A Juliana, como está conciliando faculdade mais trabalho? As aulas são online? A Disney paga a mesma faculdade? Então eu toda semana tenho um schedule, que é o meu. Como é que é? Agenda? É, toda semana tem uma agenda diferente, que eu tenho que ir modificando de acordo com as necessidades da semana. Um, essa semana, por exemplo, eu trabalho segunda, quarta e sexta, e daí eu deixei os outros dias livres para faculdade, que é o que eu estou fazendo agora, né? E sim, a Disney paga, paga a faculdade, tem algumas exceções, tem alguns requerimentos. Mas paga. A Marina Mendes, como foi o processo de application? Demorou muito? Tem, nós temos um vídeo que ela mostrou todinho, desde o início Eu não sei, eu acho que tu chegou até a mostrar o um trechinho da entrevista Talvez Ou se preparando pra entrevista, tudo E até o momento que ela foi aceita Mas aí, demorou muito? Resumidamente, não Foi um processo bem rápido uh, Bem... Uh, efetivo e tive a resposta quase na hora, mas foram alguns dias, né? São várias etapas, né? O que eu tô me referindo é a cada resposta, Tem, eu acho que são cinco etapas. Cinco etapas. Eu tive a resposta no fim dessas, cada etapas ali, relativamente bem rápido, mas demora dias, obviamente, para atingir cada passo. Mas isso porque ela fez a aplicação diferente da minha. No meu caso, eu fui para uma feira, de jobs da Disney. Então tu faz todas as cinco etapas lá. Eu fiquei cinco horas lá e passei por todas as etapas, inclusive a entrevista, e tu sai com uma resposta de lá. Então tem várias formas, mas eu acho que todo mundo passa por essas cinco etapas, né? Sim. A Rose, quantas horas por dia a Bela trabalha? Normalmente 9 horas, 9 horas e meia. May thinks. Bella, quais são os prós e contras de se trabalhar na Disney? É tudo mágico como pensamos? Uh, olha, pra falar a verdade, eu achava que ia ser pior Não no sentido assim, ruim Eu achava que eu ia me estressar muito E que eu ia perder essa ideia da magia e tal Que tem na Disney Mas não Eu realmente gosto do trabalho Eu diria que talvez o maior ponto positivo É o clima Tá todo mundo, a maioria das pessoas Feliz Tá todo mundo feliz A coisa que eu mais gosto de ver no meu dia É uma criança vendo o castelo pela primeira vez Eles ficam loucos Então isso... Obviamente, me deixa muito feliz, me deixa... como é que é certo? Isso cria um clima positivo pro resto do meu dia E eu diria que contra, talvez, é que pode ser bastante stress pra te ter que lidar Especialmente nas atrações... Na... Na... Mas nas atrações, mas nas áreas do entretenimento Que as pessoas mais gostam, que é o fireworks, os fogos de artifício Isso é bem puxado, porque é muita gente no mesmo lugar e ninguém quer escutar, tá todo mundo querendo fazer o que der na telha, então pode ser complicado, mas isso é no meu caso, no meu trabalho. É, eu acho que nós não explicamos aqui, nós já falamos só mais no Instagram, mas aqui não, talvez. Hum. A Bela trabalha é. com contenção de multidão, é essa a tradução em português, né? É, controle... Controle de multidão. Controle é. controle de multidão. Então, uh, nas paradas, nos fogos, fogos, como Música diz a Bela, cuidar para que as pessoas estejam no lugar certo. É. Ou todo não estejam no lugar errado. É, isso, uhum. Isso o básico, né? Porque tu pode é fazer outras coisas Sim. É. Pergunta do Daniel O trabalho é temporário ou dá pra fazer carreira lá? O trabalho, então, pode ser permanente Se eu quiser sempre ficar nessa vaga, eu posso Mas se eu quiser crescer, se é isso que tu estiver se referindo Eu tenho oportunidade, inclusive, se eu quisesse agora Por exemplo, ser treinadora, eu poderia E é um processo bem rápido pra ir crescendo A Suzana Noronha perguntou Já encontrou algum famoso? Ah, sim <risos> Já encontrei, eu encontrei A primeira pessoa que eu encontrei É a mulher que canta Na verdade é a voz da Ariel Do, do desenho, né A pequena sereia um, Ela tava lá, passei por ela Não tinha reconhecido depois que me falaram ah, Era ela Daí depois eu fui pesquisar ela e era ela mesmo Então essa foi a primeira que eu vi Já vi vários atores da Globo Quatro deles estavam em um grupo Um deles era Como é, que é o nome dele agora? Guilherme Esse último, Guilherme Guilherme ele era da malhação. da malhação Guilherme me esqueci o sobrenome, eu, o sobrenome É um sobrenome alemão mas com B, eu acho B? Guilherme, alguma coisa tá da malhação. Veio me pedir informação E mais uns outros E ontem, eu e as minhas outras duas amigas uh, Demos informação para um político Que eu não sabia que era um político, eu não sabia quem era Não sei quem era, ainda tem que pedir para minha amiga quem era Brasileiro? Até... Sim, brasileiro E... e daí depois daí De novo, fui eu que ajudei, né? Depois que eu ajudei, veio minha amiga e falou Nossa, esse ali é, é o tal Não me lembro o nome dele agora <risos> Mas é, é, isso aí até agora, eu acho Elizabeth Peixoto A Bela pensa em trabalhar sempre, até quando a empresa quiser Ou tem outros desejos profissionais? Um, no momento eu pretendo ficar por um tempo na Disney Mas eu tô ativamente buscando trabalhos que sejam na minha área Tanto na Disney quanto fora Então qualquer coisa que vier eu vou tentar aconselhar, talvez A Bela faz psicologia lemmer Como você se desloca até o parque? A gente tem um estacionamento que é específico pra gente Então a gente estaciona o carro No nosso estacionamento de guest members E depois de lá, a gente pega um ônibus E vai pro parque Isso porque ela tá no Magic Kingdom, né? Que uhum. O Magic Kingdom é o maior Ele é uma cidade Ele tem estrutura de cidade Tem área industrial Não! não Olha, é inacreditável É uma cidade Então ela tem que estacionar lá Colocar no estacionamento que é enorme É perto da Disney University Que uhum. é ali junto E larga o carro aí, pega o ônibus e vai <risos> pro lugar que ela tem que ir hum. e tem outros parques que são um pouco menores mas daí tá, não precisa pegar ônibus Os outros todos eu acho que não precisa de ônibus não, não precisa é só Magic Kingdom é mas assim tem que sempre caminhar bastante caminhar muito para chegar fun fact vamos ver quantas milhas eu faço ah por dia é, boa dia. boa ver. porque o trabalho dela é ficar caminhando pelo parque é só caminho quiserem dicas aí sobre o Magic Kingdom que é o parque do castelo ela sabe de cor salteado Thiago pro uhum. lado as musiquinhas todas, ainda ela chega em casa e fica cantando as musiquinhas. 13 milhas. Agora, quanto que é isso? Não sei, vamos ver. 13, mais... 20,9 quilômetros. Sim, por dia. Eu é. queria falar dos medical moments. Ah, os medical moments são legais. Mas acho que talvez a coisa que eu mais gosto de fazer é... Com certeza, é é um medical moment entre aspas porque eu posso fazer isso como eu quiser. Na hora das paradas, eu fico escaneando, assim, o lugar e eu tento buscar o melhor lugar que tem aí é os aí eu procuro uma família que está em um lugar ruim ou que eles não sabem sim onde que a parada vai passar e movo eles para esse lugar e daí depois isso sempre acontece sempre no fim da parada a família que eu escolhi vem me agradecer sempre acontece isso eu acho que é uma coisa preferida de fazer ou com os fireworks também escolher um lugar bom para assistir os fireworks daí vem a família me agradecer depois porque eles conseguiram um lugar bem bom para ver isso que eu gosto. Tem na Disney que os cast members podem fazer, que se chama Medical Moment, ou Momento Mágico. Não dá pra gente explicar exatamente o que que é isso, porque não tem nada programado, não tem uma regra, não tem um número de Medical Moments que tu pode fazer num dia, mas é um momento em que tu faz algo especial pelos guests. Uma coisa que eu já fiz, que eu acho bem legal, é poder dar um passo a mais quando tu vai solucionar um problema com um cliente, que no caso não Disney nós chamamos de guests uh, por exemplo, ah um pedido errado não basta só pedir desculpa como tu pode fazer algo a mais pela pessoa adicionar alguma coisa a mais no pedido por exemplo, ou então uma pessoa que chega com um botão de aniversário e ela está super empolgadaça que é o aniversário dela tu nota que ela está toda sorridente tu adiciona algo no pedido dela, grátis faz o dia dela ainda muito mais especial, esses são os medical moments ou então, ah, sobrou um sorvete lá, alguém fez um pedido errado. Aí ah, vamos enfeitar ele e levar lá fora para a primeira pessoa que tu encontrar. Essas coisas são muito legais de trabalhar na Disney, estimulado a. Deixar o cliente ainda mais feliz. Isso é que eu gosto bastante da Disney. É. Por hoje era isso. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem deixar nos comentários. Ou, com certeza, eu leio mais fácil lá no Instagram. Então vocês podem ir lá no Instagram, arroba lá lugares. E quem sabe nós abrimos outra caixinha de perguntas, né? Tem uhum. Até mais então. Tchau, tchau! Ótimo ângulo, hein? Mas uma pessoa que tá sempre lá é o Chris Evans, que é o Capitão América. Tá sempre lá na Disney, especialmente no Natal. Muito brasileiro famoso também, que eu não sei quem é porque eu não assisto muita coisa brasileira. eu também sou meio desligada. Então, mas muita gente, muito brasileiro famoso.